Bom dia, centelha divina. Gratidão por me acompanhar no canal Ascensão com leveza e Alegria, com mais uma meditação conectando com o Mestre Sananda. Hoje é o nosso 14º dia do ciclo de meditações de 21 dias. Eu sou a Marcia Uni. Comece acalmando a sua mente e vá relaxando todo o seu corpo. Perceba Mestre Sananda à sua frente, te inundando com uma luz dourada brilhante. Perceba que esta luz penetra em você a cada inspiração e a cada expiração leva toda a dor inspire luz dourada e expire todos os seus medos inspire luz dourada e expire todas as suas inseguranças coloque-se disponível para as novas possibilidades para uma vida mais feliz, mais harmoniosa e mais próspera se deixe ser envolvido pelo amor pela alegria e pela paz do Mestre Sananda. Sinta também a força que Mestre Sananda te oferece. Empondere-se, eleve a sua autoestima, seja feliz e se ame incondicionalmente. Deixe-se fluir pelo fluxo do universo. Se abra para receber os códigos de luz, ativando as doze fitas de seu DNA e purificando todas as células dos seus corpos. Você se sente totalmente Revitalizado. A sua chamatrina se expande e você percebe os atributos do amor, da sabedoria e do poder divino sendo potencializados. Você sente um imenso sentimento de de gratidão tomar conta do seu ser e um leve sorriso brotar no seu rosto. Tenha um dia com muitas alegrias. Namastê.